Quando você Sim. preenche uma ficha cadastral, você coloca todos os seus dados. Inclusive, você coloca o seu endereço fixo. A pergunta é... E a nossa mente, ela tem um endereço fixo? Aonde é que se localiza a nossa mente? Aonde que eu tenho contato direto com a nossa mente, com a sua mente? Então, a resposta é muito simples. A mente não tem endereço fixo. A mente está onde está a sua percepção interna com o mundo exterior. A mente está onde está a sua energia. Se você olha para a direita, você vê e a mente está na sua direita. Se você olha para a esquerda, a mente está na sua esquerda. Se você olha, por exemplo, para essa orquídea, a mente está focada na orquídea. Este é o segredo da vida, por isso que nós falamos, construa a sua vida com calma, com serenidade, conscientemente, percebendo numa visão interior o que acontece no seu mundo externo. A maioria das pessoas estão construindo, estão caminhando no piloto automático. E no piloto automático você não percebe o que a natureza oferece para você. Você está muitas vezes olhando o passado, ah, deixei de fazer, eu não devia ter feito isso, às vezes até se culpando, ou fazendo o exercício do futuro. Mas lembre-se, a sua mente é a sua energia, é aquela que te dá a visão do momento presente, é a sua percepção do quem é você internamente com a conexão do mundo exterior. Então a mente não tem endereço, Endereço é você que dá para sua mente. É, tanto que se você for fazer uma viagem com o seu carro de 100, 200 quilômetros, você não pensa quantos, quantas marchas você vai passar se não for no, no, no câmbio automático. Né? Mas você chega no destino. A maioria das pessoas estão no seu piloto automático. É, o alerta aqui é, assuma o comando da sua vida. Assuma a presença aqui e agora da sua mente, da sua energia, tome as decisões conscientes e desperte esse poder interior que você tem, não há segredo nenhum, é ter disciplina, comprometimento, é fazer conscientemente, é utilizando o poder da sua mente no momento presente, colocando